Salve, salve, queridos amigos! Bem-vindos à taverna, eu sou o Colosso e hoje eu vou falar do Stadia, o serviço de streaming de jogos do Google que vai bater de frente aí com o Xbox, Playstation, Switch e por aí vai. Então vamos pro vídeo que eu vou explicar alguns fatores importantes a respeito, não só explicar o que é, mas como que isso vai influenciar toda a indústria dos games e quais as ameaças que ele vai ter do Xbox, do Playstation e as perguntas que não foram respondidas. Então bora para lá sem rolar lá, bora pro vídeo. Galera, o primeiro ponto super positivo aí é que ele vai poder rodar em qualquer dispositivo, ele vai funcionar como se ele fosse um aplicativo do Netflix, basicamente isso, então se você tem ali o PC da Xuxa, que tem uma conexão da internet decente, esse é um grande ponto, ele vai rodar qualquer jogo de qualquer geração, independente do hardware do seu PC, do seu celular, do seu tablet. Saka só a explicação del Z. Imagine you've just discovered that game for the first time, you're running it on the Chrome browser, and here it is on a Pixel book uh, running the Chrome OS. There is basically no hardware acceleration on that laptop whatsoever, and the game is running directly from our data center. It's then easy and instantaneous to move that same game experience from exactly that moment onto the phone, here on a Pixel 3XL. Once again, no loss in quality, and we can go straight on to the desktop PC. We actually went to buy the least powerful PC we could find here, um, and we could uh, enjoy the same vision that the developer had and the full game vision, regardless of the hardware that you're using. And then it's once again seamless to go from running on our uh, PC to running on a tablet. Uh, in this case, once again, uh, running the Chrome uh, OS uh, on a Pixel Slate. and finally we move seamlessly TV. this TV is accessed using this, which is a Chromecast Ultra HDMI Um outro detalhe bacana que o Stadia está trazendo Outro ponto bacana do Stadia é que você vai ter serviços integrados. Você tem um dos serviços que se chama State Share. Como é que funciona isso, pessoal? Vou colocar o vídeo para vocês, mas antes eu vou explicar bem rapidamente. Eu estou num determinado momento do jogo e eu quero compartilhar aquele momento com vocês ali. Eu estou numa etapa no meio do jogo, clico num botão e aí ele vai compartilhar. Qualquer um pode entrar ali e jogar aquele momento do jogo com as condições que eu estava, com os itens no meu inventário que eu estava e assim por dianteV another feature that I'm incredibly excited about is state share here the possibilities are literally endless live streaming horror games for instance has been one of the most popular formats for live streaming on YouTube since its inception but now with state share you can actually take this to the next level by letting the people who are just watching you replicate the exact same scenario you just played through in game like outro serviço legal também é o CrowdPlay. Você está assistindo eu jogando, por exemplo. Estou lá fazendo uma live, jogando, e você vai ter um botãozinho no YouTube, em que você pode participar do meu jogo desde que eu aceite, lógico, senão vira bagunça né pessoal mas com apenas um clique você vai, pode entrar no meu jogo, vamos, vamos supor que a gente está jogando futebol você entra para o meu time começa a jogar comigo ali, você já muito rapidamente consegue compartilhar o jogo comigo um outro serviço que eu achei legal, muita gente usa, isso é fato, é o assistente de jogo você Aperta o botão no controle lá da Google e pede ajuda a determinado momento do jogo que você está agarrado. Ele identifica aquela parte do jogo e já mostra para você o que, que os jogadores fazem, fizeram para poder conseguir passar. E aí, sem ter que acessar outro dispositivo, ver um vídeo e tal, você consegue rapidamente a resposta para qualquer momento do jogo just button on the controller to get help from the Google Assistant. No distractions, the game devices Então resumindo bem rapidamente, o Stadia é isso, pessoal. Um aplicativo que você vai poder jogar jogos em qualquer lugar. Mas aí, pessoal, vão ficar algumas perguntas ainda sem resposta. A primeira delas é quanto que vai custar esse serviço 50 reais 100 reais depende muito pessoal até 100 reais acredito eu, que vale muito a pena se você imaginar que pelo menos uma vez aí por mês você compre um jogo uma mídia física mas tem que avaliar todos os detalhes ainda está muita coisa por vir até porque primeiramente ele vai ser lançado agora em 2019 nos estados unidos Canadá, Reino Unido e algumas localidades da Europa. Outra pergunta que a gente não sabe ainda a resposta. Que jogos vai ter nessa plataforma? Será que vai ser jogos ruins, jogos bons? Quais as produtoras de jogos vão aderir ao Stadia? Como vai ser isso? Bom pessoal, vou dar aqui a minha opinião. Vindo do Google, eles vão jogar pesado e eu acredito que vai ter muito jogo bom. Pode até um ou outro exclusivo de Xbox, de Play 4 que não venha para a plataforma, mas os jogos multiplataformas, acredito que a maioria deles vão ter, e até mais um catálogo mais recheado, porque vai puxar também muita coisa do PC. E para rodar um serviço dessa magnitude, gente, quanto de internet nós vamos precisar? Alguns boatos que eu já li, ouvi falar, são 25 MB de internet suficiente para você rodar os jogos. Mas vamos lá, pessoal. Essa proposta do Stadia de rodar jogos até em 4K é meio fora da nossa realidade Brasil ainda. Não sei Estados Unidos, mas pelo menos no Brasil ainda acredito que seja um pouco fora da realidade. Eu tenho uma internet muito boa aqui em casa e poucos vídeos ainda rodam no 4K do jeito que eu gostaria. Mas Segundo esses rumores aí, uma internet de 25 MB seria o suficiente para poder rodar os jogos do Stadia. Como a gente disse antes, qual que vai ser a data que esse serviço vem para o Brasil? Sinceramente, pessoal, vai demorar um pouco. Outro ponto que eu queria destacar aqui é o seguinte. Segundo alguns especialistas, a, a, a distância do servidor americano para a América Latina pode ser um problema para o Stadia funcionar liso como tem que ser, então acredito eu que se não tiver servidores, um centro de processamento bacana, um data center como tem nos Estados Unidos que é aonde é realmente vai funcionar o Stadia, vai ser complicado fazer esse serviço funcionar no Brasil Vamos ter que ter uma infraestrutura, um aparato muito grande aqui na América Latina para fazer esse negócio funcionar da forma que tem que ser. A Google, gente, todo mundo sabe que é proprietária do YouTube. E aí uma grande dúvida ficou na minha cabeça. Será que o Stadia vai ser no mesmo nível do YouTube Gaming? Porque o YouTube Gaming, gente? Para quem utilizou a plataforma e para quem gosta de jogos, a gente sabe que foi uma, um grande fracasso. Não é à toa que o YouTube quis acabar com ela, não teve sucesso nenhum para quem utilizou essa plataforma. Então, se o Stadia não tiver sérias intenções e um desenvolvimento bacana, pode acabar sendo um fracasso como foi o YouTube Game. Essa é uma preocupação que eu tenho demais. Mas eu tô vendo que o YouTube, gente, a gente tem que colocar uma coisa na cabeça aqui, que o YouTube não está jogando baixo, não. Ele vai chegar pesado, vai chegar realmente para roubar muito mercado do Xbox, do Playstation e da Nintendo também. Alguns pontos interessantes é importante a gente falar aqui, pessoal. Veja bem, há um tempo atrás eu fui severamente criticado num post que eu fiz no Facebook, falando que os três cabeças das plataformas hoje não estavam se unindo como eles mostraram lá na E3 eles se uniram lá falando que os gamers tinham que parar com esse negócio de console wars e tal mas eu fiz uma crítica na época e falei vocês estão falando de união mas e baixar o preço dos jogos pra gente a galera criticou, falou que o imposto no Brasil era o problema e não é eu provei que não é e continua achando que não é. O Google Stadia, gente, vai trazer os preços do jogo no chão. Por quê? Gente, a gente está numa vertente muito grande de acabar com a mídia física. Como aconteceu com o Netflix, gente. Quem de vocês... Quem, pessoal? Coloquem aí nos comentários. Acreditaria um dia que o Netflix poderia ser uma realidade. Que uma locadora como o Blockbuster poderia acabar na noite do dia. Terminou gente, não existe mais, porque as mídias, os CDs, o cassete o DVD, acabou, não existe, só existe para quem quer colecionar, quem gosta de colecionar, mas a compra como era antigamente, não existe mais e isso poderá acontecer sim agora gente, com stream de games. Isso é uma realidade que está aqui na porta e não está não longe de acontecer não. Tem muita gente criticando, achando que... É, eu até vi o David Jones criticando severamente o, o anúncio da Google como se fosse algo que nunca vai dar certo. Gente, não é por aí. Não é por aí. Eu acredito sim que vai dar certo. A gente tem que ver como vai funcionar nos Estados Unidos. Realmente é algo muito grande. Mas não está longe de acontecer não, pessoal. Você vê o anúncio do Xbox sem o leitor de Blu-ray bem próximo de acontecer. É uma vertente que está muito próxima, pessoal, que é acabar com as mídias físicas. E, realmente isso está chegando ao fim. Então o Stadia está chegando nesse patamar de acabar até com os consoles, que poderá, no futuro próximo, realmente não existir mais. Não agora, digo que agora ainda vai continuar existindo muita coisa ainda direcionada para consoles, o pessoal ainda não vai estar tá muito adepto da ideia do Stadia, mas quando o negócio decolar, é sim uma vertente que os consoles poderão sumir das prateleiras, poderão sumir de nossas casas, porque você gasta, gente, em média, mil reais, mil e quinhentos reais num console. E imagina você tendo a opção de um serviço que custe entre 50 e 100 reais por mês, em que você não vai gastar nada com um console. É um ano de assinatura ou mais, dependendo do, do preço do Google Stadia. Fora que você não vai precisar comprar jogos também. Então, é sim muito factível que no futuro isso venha acontecer. Algumas pessoas... O é, um rapaz, na verdade, ouviu um post dele na internet que ele falava que a gente estava batendo palma para algo que seria nossa desgraça, que a gente não seria mais donos, donos dos jogos. Gente, tenhamos dó, né, pessoal? Se vo você prefere continuar pagando 200 reais num jogo... Em vez de pagar 50 reais numa assinatura para jogar a hora que você quiser Ah, mas se eles tirarem do catálogo de games, gente Pô, será que até lá você já não enjoou de jogar? E mesmo assim você pode ter a opção De comprar o jogo, gente Vai continuar existindo a opção como existe, a opção de você comprar filmes até hoje. O Netflix está aí, mesmo assim você pode comprar o filme que você quiser e ter na sua casa, ele físico ou digital. Tem um outro ponto interessante que a gente precisa destacar aqui, que é o seguinte. O streaming dos jogos é uma realidade tão próxima nossa, que a gente tem o xCloud sendo desenvolvido, que é o serviço de streaming do Xbox, e a gente tem também a PS Now já funcionando nos Estados Unidos, ainda não chegou no Brasil mas já é, já é um serviço de streaming que funciona. O mercado está todo voltado para esse lado. A Nintendo está fazendo parceria com a Xbox, gente. Eu tenho certeza que no futuro o serviço de streaming da Nintendo também vai ter, vai existir. Isso não é dúvida. Porque é uma vertente, as pessoas não querem mais pagar preços absurdos por jogos, isso não existe. Queremos cada vez coisas mais fáceis, acessíveis. Sabiam, gente? Um ponto aqui que muita gente vai gostar. Com o streaming de jogos, é o fim de hackers e cheaters. Como que eles vão fazer para usar códigos e, e roubar nos jogos? Não vai existir mais isso, gente. O futuro realmente é o streaming dos jogos. O fim de, de hackers, cara, já é sonhado por campeonatos, por jogadores profissionais há muitos anos, há muitos anos, essa dúvida nunca mais vai existir, porque tudo vai estar no data center, seja da Google, seja do Xbox, ou seja da Sony, do Playstation. Esse é um grande ponto positivo, o fim de hackers. Mas então pessoal, para finalizar, como que fica aquela velha pergunta? E o Xbox e o Playstation? Como que vão combater isso se der certo? Bom pessoal, o Phil Spencer, que é o cara, o chefão lá do Xbox, já falou Beleza, a Google deu um baita de um passo bacana Mas nada de surpresa, nada demais Eu vou mostrar coisa muito maior na E3 de 2019 Veremos pessoal, porque eu fiquei surpreso com o que ele disse mas eu acho que ele já estava esperando algo do tipo, esses, esses caras realmente são muito visionários, muito inteligentes, sabem onde estão pisando. Agora, o Playstation, gente, eu fico um pouco em dúvida, porque saíram da E3, não vão anunciar nada na E3. O Playstation 5 é uma possível realidade dentro de, de, no final desse ano para o ano que vem? Sim e não, mas está tudo muito obscuro, vamos ver o que, que o Playstation vai trazer de novidade. Eu quero até deixar um ponto aqui, não tem nada de fanboy aqui dentro da taverna. Mas gente, o Playstation não vai segurar a galera deles só com exclusivos não. Sendo que até os próprios exclusivos o Playstation agora está perdendo para as outras plataformas. Então está complicada a situação do Playstation. Essa geração, esse finalzinho de geração, sinceramente, eu falo que o Xbox está ganhando em questão de serviços online, Game Pass, a Live Gold com jogos muito bons todo mês, tá complicado. A PS Now nem no Brasil tem gente. O serviço online do PlayStation é o pior em comparação ao Xbox. Então tá complicada a situação do PlayStation. Eu sinceramente espero alguma novidade por parte da Sony. Porque senão a situação da Playstation vai ficar complicada. Sendo que na E3 o Phil Spencer prometeu coisas muito grandes para a Xbox. Vamos aguardar para ver o que ele vai realmente trazer. Até lá tem muito chão, muitos meses ainda para acontecer. Bom, queridos amigos, eu queria saber o que vocês acharam. Se concordam com os pontos que eu tratei aqui. Deixem seus comentários. E por favor, por favor... Eu estou trazendo o assunto, não como uma novidade, mas sim um tópico a ser discutido, a ser pensado, a ser tratado. Tenham respeito para que esse negócio de Acre News, gente. Interessante a troca de ideias aqui, o que o Stadia vai, vai significar no mundo da gente em relação ao que existe hoje, tá bom? Um beijo no coração, deixa aquele like. Tchau, tchau, galera!